Bem-vindos ao campus online da UFPR, a UFPR virtual. Quando nós falamos de ensino online ou do ensino mediado pelas tecnologias, é também muito importante pensarmos nas práticas de estudo neste novo modelo. Então, é, sempre que formos fazer o estudo online, estudo mediado pelas tecnologias educacionais, é muito importante que o nosso espaço de estudo também seja adequado, que proporcione a nós é, condições para que possamos, então, desenvolver as nossas práticas. Uh, vamos falar, então, de dois espaços. O espaço físico, é fundamental que você consiga, se possível, um lugar mais retirado, né? um lugar em que você tenha ali uma certa tranquilidade, uma calma no ambiente para que também possibilite a tua concentração numa leitura, na, na escuta de um áudio, de um podcast né? ou para participar de uma atividade síncrona ou ainda assistir um vídeo. Então, é muito importante que o espaço físico em que você vá realizar o seu estudo seja, então, de uma boa iluminação, seja arejado, não é? Que uh, tenha e conte, então, com um pouco mais de silêncio, com menos ruídos externos que possam te distrair. Então, por exemplo, uma TV ou o sininho do celular, né? Sempre indicando as notificações. Então nesse momento é importante que nesse espaço físico haja tranquilidade, haja silêncio, não é? Sempre que possível então com uma boa iluminação e também com uma circulação de ar para que o ambiente o espaço esteja arejado. Então essas são condições que, se possível, são fundamentais e auxiliam no processo né, de estudo mediado pelas tecnologias. É fundamental também que o material esteja é, preparado. Então, se você vai utilizar um notebook é, ou um dispositivo móvel, é importante que você sempre cheque se há conexão, se você conta ali não é, com é, os recursos necessários para que você possa efetivamente estar conectado ao ambiente ou conectar-se e assistir um vídeo. Então, observar essas condições físicas, também relacionadas à conexão, é muito importante. Além disso, se para o teu estudo existe algum material complementar, algum livro de consulta, né, que é, seja necessário para o teu estudo ou que auxilie nesse processo, é muito importante que você os tenha já em mãos, para que no momento que você efetivamente acesse o ambiente virtual de aprendizagem e inicie o teu estudo, você disponha de todos os recursos e não precise ali fazer interrupções né, ou então e é, criar aí uma condição de estresse, não é? Às vezes por uma falta de conexão ou porque acaba de sentar e aí lembra que tem que pegar um outro livro. Então é importante fazer essa organização dos materiais, ok? Assim o teu espaço físico, não é? Concreto, vai também te auxiliar nessa nesse conforto e numa fluidez para o teu estudo mas além disso nós temos um segundo espaço que é o espaço online não é que é também o uso dos recursos é, tecnológicos é importantíssimo você manter uma organização por exemplo no, no teu notebook no teu dispositivo eletrônico cria uma pastinha, para que você possa ali fazer é, o download dos materiais necessários para que você possa então é, organizar o teu material de estudo sempre acessível sempre à, à mão, né? isso é fundamental. Além disso, circule no ambiente virtual de aprendizagem, se familiarize né? para que as estranhezas então não sejam um impeditivo para que você possa, então, continuar com um estudo fluido e que seja, então, um processo de aprendizagem é, eficaz. Então, organize o teu espaço sempre que possível. Veja, uma, veja as condições de silêncio, tranquilidade, luminosidade, porque são fatores fundamentais quando a gente fala do ensino online, ok? Bons estudos a vocês e até a próxima! As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons CCBYNCSA.